Olá! Nesse vídeo, a gente vai falar como né, e por que o Paulo Vieira se transformou numa das principais autoridades do Brasil em inteligência emocional. Aproveita esse momento aqui para curtir o vídeo e também para seguir o canal, porque eu tenho certeza que você vai gostar muito dos conteúdos que a gente vai postar aqui. Sem mais delongas, vamos falar um pouco da experiência né, desse é, profissional chamado Paulo Vieira. Bom, Paulo Vieira, ele é o gestor da Febracis, que é uma grande empresa de coaching né, e de desenvolvimento pessoal de maneira geral no Brasil. Ah, acho que o, o grande ponto aí de expansão da empresa do Paulo foi quando ele começou a fazer franquias por todo o Brasil e divulgar a marca do Febracis, que não só vende livros, mas faz treinamentos né? e é muito conhecida em território nacional. Agora, de onde vem né, essa bagagem do Paulo Vieira? É, como é que ele ficou conhecido no cenário nacional? E como é que ele conseguiu se tornar uma das principais figuras aí da inteligência emocional? Bom, da minha maneira de enxergar, uh, o Paulo Vieira tem um best-seller, que nada mais é do que um livro chamado O Poder da Ação. Esse livro, que pouca gente sabe, é que ele já foi lançado várias vezes, sem ter um bom resultado. Paulo Vieira, por ele mesmo, fez várias vezes o lançamento do Poder da Ação e o livro simplesmente não vendia, não decolava como hoje ele já decolou. Até que o Paulo Vieira teve um contato com o Roberto chique Roberto Chinachique é um dos maiores vendedores de livro do Brasil, né? teve vários best-sellers aí nas listas dos mais comprados no Brasil inteiro. E o Chinachique, através da editora Gente, lançou o Poder da Ação e foi quando ele fez isso que o livro começou a decolar no Brasil inteiro e isso, obviamente, elevou o patamar de conhecimento, de é, reconhecimento do público Uh, dessa figura que é o Paulo Vieira. Bom, falando disso, assim, eu não conheço o trabalho do Paulo Vieira, né? eu não fiz nenhum treinamento na Febracis, não tenho nenhum livro dele, e o que eu sei é que ele já tem né, uma jornada aí consolidada no mercado, é um empreendedor como qualquer outro, e vem trabalhando para desenvolver e alavancar cada vez mais a Febracis. Até onde eu sei em determinado momento da Febracis ele fez uma joint venture e trouxe para dentro da Febracis uma agência de marketing digital e a partir dessa agência de marketing digital ele lançou vários dos treinamentos dele de uma maneira é, bem diferenciada no mercado e com isso também abocanhou uma boa fatia desse digital desse setor aí de desenvolvimento pessoal então um pouco do livro, um pouco dessa atuação no mercado digital e um pouco das franquias fizeram dele a pessoa que ele é hoje. Na verdade, não a pessoa, mas a, o, o profissional que ele é hoje, que realmente tem feito aí um baita trabalho nessa área. Um tempo atrás, o Paulo Vieira se posicionou contrário ao mercado de Mentoring né? e o vídeo dele ele falava algumas bobagens sobre o mercado que eu até rebati num vídeo aqui do canal. Vou colocar o link aqui embaixo para você conhecer um pouco dessa história aí, que chega até a ser engraçada, né? É, ele falou, acho que é, de alguma maneira, enraivecido com algo que aconteceu no mercado e falou algumas bobagens aí que, para uma pessoa que é referência na inteligência emocional, não deveria ter feito, né? Ficou feio para ele. Mas. É, divergências à parte, não tenho nada contra ele, estou né? aqui somente ilustrando aí uma passagem que eu acho curiosa aí sobre esse personagem aí, esse empreendedor brasileiro. Espero que você tenha gostado do vídeo. Esse foi o recado de hoje e aproveita né, para compartilhar, mostrar esse vídeo para outras pessoas que você acha que possam se interessar por esse tipo de assunto. Um grande abraço, até a próxima.